A iniciativa atende prioritariamente, além dos policiais que trabalham no serviço de atendimento ao cidadão, a uma população de por volta de 20 milhões de pessoas em todo o interior do estado. Bem, esse projeto ele traz benefícios direto para o serviço operacional, né, por meio eh, inicialmente da regularização das frequências em uso pela polícia militar, Melhoria na qualidade do, do serviço para o policial também, tendo em vista é, é, que essas redes de rádio comunicação digitais elas são encriptadas, então há segurança, há sigilo nas comunicações. Nós temos benefícios diretos também para o atendimento ao cidadão, é, tendo em vista que as unidades policiais elas, é, é, vão fruir de uma integração entre é, cada unidade, então, aqueles apoios necessários para o atendimento das ocorrências, eles são fomentados de uma maneira mais ágil. E temos benefícios diretos também para, para o erário, tendo em vista a grande redução de custos né, para a implementação dessa iniciativa. O Primário Covas é muito importante porque ele consolida essa iniciativa, né, valoriza também aqueles que trabalharam na, na, na iniciativa e também é importante porque é, leva ao conhecimento da população é, as iniciativas que são realizadas pela polícia militar em prol da sociedade e que muitas vezes não ganham esse, esse fórum de, de observação.